nós e nos falará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 A palavra de Deus. Somos não a igreja simplesmente da Bíblia. Nós somos a igreja da palavra. Porque não seguimos a um livro simplesmente. Mas a palavra que é Deus e que está contida no livro. Nas Sagradas Escrituras. A palavra que é viva. A palavra que age. A palavra que toca o nosso coração, que nos exorta, nos compromete e como já dizíamos, a palavra que nos guia. Este é o mês da Bíblia, portanto é o mês da palavra de Deus. Essa luz que ilumina cada passo do cristão que se deixa conduzir por Deus, mas não é uma palavra adocicada muito embora em muitos momentos ela seja sim um refúgio para nós, porque é Deus que nos fala, assim como nós ouvimos e também rezamos com o Salmo, Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Mas a palavra não pode ser vista como um manual motivacional. E hoje em dia nós vemos que a palavra de Deus está sendo reduzida a isso, Seja nas redes sociais, os gurus que nós encontramos por aí, nestas, ou até mesmo aqueles pregadores que falam aquilo que o povo quer ouvir. A palavra de Deus nos traz sim acalento, nos traz sim coragem, mas nos compromete. E essa palavra hoje de Jesus é muito desafiadora. No evangelho, Jesus vai falar de que quem quiser ser o seu discípulo, tem que seguir um caminho como o dele. Jesus está hoje envolto de uma grande multidão que o acompanha. E aqui nós vemos a diferença entre acompanhar e seguir. Acompanhar, eu posso te acompanhar até a porta e depois você vai para a sua casa, posso te acompanhar até um certo ponto onde me convenha, não é? E fica por isso mesmo. Agora, seguir quer dizer ir com. E não apenas ir com, porque senão você vai falar assim, ah, mas padre, não é a mesma coisa que acompanhar? Mas o seguir no evangelho é mais do que isso. Seguir quer dizer imitar, o ir atrás, não é como alguém que vai como aquele que segue a Maria, que vai com as outras, né? Aliás, que é como Maria que vai com as outras, melhor dizendo. Não, seguir é imitar o mestre, é ser discípulo dele. E nós vemos que muitos acompanhavam Jesus, são diferentes pessoas com diferentes motivações, pessoas que estavam se nutrindo desta palavra, que se sentiam fortalecidos, às vezes até incomodados com ela, mas que se deixavam transformar, se convertiam. Outros eram simplesmente pessoas curiosas que estavam ali para alguma novidade queriam vir Jesus realizar alguma coisa, porque afinal de contas tinham ouvido falar dele, queriam um espetáculo, outros ainda eram os interesseiros, buscavam a Jesus, o acompanhavam porque queriam algo em troca, um milagre, algum favor, quem sabe até mesmo um reconhecimento por estar perto de alguém tão falado como Jesus. E havia também os inimigos Aqueles que se faziam passar por discípulos Mas sempre procurando pegar Jesus em alguma palavra para acusá-lo E é diante dessa grande multidão que é uma massa Que Jesus vai falar agora ao coração de cada um De maneira que tenha a possibilidade de se tornar discípulo E ele diz assim quem quiser ser meu discípulo, vai ter que renunciar, sim, àqueles laços afetivos, aquelas pessoas mais próximas. E ele cita até mesmo aqui o pai, a mãe, irmãos, filhos. Mas será que Jesus quer que nós descuidemos dos nossos familiares? Será que Jesus está dizendo então para a gente negligenciar não é, os nossos, da nossa casa? Não é isso, não se trata disso. Mesmo porque Jesus é aquele que vai realçar, que é importante nós cumprirmos os mandamentos, entre eles honrar pai e mãe, ser fiel é, dentro da castidade, para aqueles que também estão no matrimônio, Além de tantas outras formas de se viver a castidade em outros estágios da vida. Enfim, Jesus não está falando contra a família. Jesus está dizendo que ele deve estar à frente da família. Então se você se vê numa situação limite entre seguir a Jesus, seguir os valores do reino e agradar a sua família, qual é a sua escolha? É preciso renunciar a algo, não é? Não dá para fazer as duas coisas, não é mesmo? Eu já dizia em outras missas que para aqueles que viveram em outras gerações, em outros, outras décadas, aqueles que são de outras gerações, parece que não havia tantas opções como se tem hoje. As alternativas eram menores, não é? E ainda que a gente fale que a gente não tem opção, nós temos sim, não é? Pois bem. Fazer uma escolha é necessariamente deixar algo, é optar por algo Mas se a gente quer tudo, a gente acaba ficando sem nada, não é verdade? Então escolher requer sim renunciar Se você escolhe a sua namorada, seu namorado E o escolhe como esposo, como esposa Você está necessariamente deixando, não é? Outras alternativas, não é mesmo? E qual é a maior escolha do discípulo? É por Deus. Ele tem que ser o primeiro. Então nada pode nos prender, absolutamente nada, nem ninguém. Até aquilo que é mais importante para nós, afetivamente falando. Qual a escolha que eu faço entre Deus e tudo aquilo que me cerca? O discípulo é aquele que coloca Jesus... Em primeiro plano Jesus ainda fala Que quem quiser ser seu, ser seu discípulo Tem que estar disposto a carregar A cruz A cruz são as contrariedades Ou a cruz pode ser até mesmo Composta pelas suas próprias fragilidades Então é carregar isso Sem deixar de seguir a Jesus São aquelas dificuldades Que nós podemos ter Seja Aquelas que provém de nós mesmos Seja aquelas que Provém da convivência com os outros É uma cruz É um desafio Mas não é um impedimento Para quem quer estar com Jesus Se a gente pensa que Estando com Jesus a gente não vai ter Nenhum dissabor na vida Isso é uma ilusão E meus irmãos, Jesus não veio para iludir ninguém Jesus não estava preocupado Naquele momento Em ter muitos que o acompanhavam, Jesus ele vai fazer uma proposta, e proposta pessoal, porque o chamado de Deus é pessoal, para depois sim nós vivermos juntos, caminharmos juntos. Jesus ainda continua a falar que é preciso também renunciar a tudo aquilo que se tem. Alguns santos na igreja renunciaram radicalmente, se desprenderam, se desapegaram de tudo. Talvez não seja propriamente a tua vocação Se desprender daquela maneira como São Francisco de Assis Como tantos outros homens e mulheres na história da igreja Mas o desprendimento é para todo e qualquer cristão Quando eu me apego a algo ou alguém Eu estou fazendo deste algo, algo ou alguém o meu ídolo Então é preciso realmente ter a capacidade de se desprender se deixar libertar e Jesus vai falar hoje de duas parábolas que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que ele começou a dizer sobre o discipulado num primeiro instante a gente pode pensar nossa, mas o que Jesus está falando agora ao contar essas duas parábolas a primeira delas é quem resolve construir uma torre tem que calcular se terá recursos suficientes para poder terminá-la Antes de iniciar o alicerce Se não ele começa, daí no meio da obra não termina E vai ser motivo de chacota para outros Nossa, mas o que Jesus está falando? Será que ele está dando agora uma aula né, de, de economia? Enfim, né, de, de um planejamento Muito embora isso seja muito necessário é? na nossa vida, afinal de contas nós precisamos nos planejar sim, isso é sensato, principalmente para quem é jovem, que não vai ficar a vida toda junto com os pais, não é? chega um momento em que é preciso também fazer um planejamento para dar um passo a mais, mas Jesus não está falando simplesmente disso, da administração das coisas materiais, o discípulo é aquele que ajuda a construir o reino de Deus, e para isso ele precisa ser muito sincero consigo mesmo, honesto. E tal como alguém que planeja antes de fazer alguma coisa, o discípulo é aquele que também tem que avaliar. Será que realmente eu estou decidindo por Deus com consciência ou estou indo pela emoção? Hoje a gente pode ir pelo entusiasmo, pela euforia e muitas, não é? Inclusive até na fé, na hora da emoção, falo que vou seguir Jesus para o resto da minha vida, que Ele é o amor da minha vida e que Deus... Tantos discursos, se eu não paro, me estruturo realmente na fé, eu vou ser tal como alguém que começa a construir esse discurso, não é? Depois as atitudes começam a ser completamente diferentes. Daí a gente vira realmente motivo de, de descrédito e até mesmo de piada para muitos. Nossa, mas não é aquele lá que, que falava assim, assim, assado, não é? Tal como alguém que não terminou aquilo que começou. A decisão por Jesus tem que ser ponderada amadurecida e firme então eu devo realmente pensar o que que eu estou assumindo, o que, que é ser discípulo de Jesus do contrário, eu vou apenas em uma experiência superficial e não sigo o mestre, principalmente naquelas horas em que as coisas começam a ficar mais difíceis, mais desafiadoras e é aí que eu preciso ser perseverante Jesus vai falar agora de uma outra parábola é aquela de um rei que antes de combater o seu inimigo, ele começa a analisar se ele tem um exército suficiente para encarar aquele embate contra o outro rei. E se ele percebe que ele não tem como, ele então vai buscar declarar a paz. Nossa, agora eu não entendi mesmo o que Jesus quis dizer com isso, com esse enigma. É? A vida de fé é como uma batalha, é uma luta constante. E nós precisamos avaliar se nós também estamos nos preparando para essa batalha. Exemplo, falar de, de, de planejamento é também falar de um, de um propósito, né? Senão você não só fica no planejamento. Tem gente também que planeja tudo, né? mas nunca dá um passo e não faz nada também, né? Então quer ter uma segurança tão grande e monta todo um esquema, mas nunca tem iniciativa. Tá. Mas vamos colocar isso dentro da vida espiritual agora Eu faço propósito de oração diária Daí o que eu faço? Resolvo um monte de coisas né, durante o dia Daí lá no final do dia Agora eu vou fazer meu momento de oração né, de, de estar com Deus A mente está cansada O corpo também Talvez não seja a realidade para todo mundo Mas para muitas pessoas pode ser assim Não é? E daí não há mais disposição para rezar. Passa um dia, passa outro e lá se foi o propósito. É? Porque faltou planejar-se dentro da minha rotina. Muitas pessoas têm a vida corrida, não é? Mas dentro desta rotina, qual é o momento que eu reservo para Deus? Aí está também o planejar dentro de uma batalha. E às vezes não é nem tanta batalha contra o outro, às vezes a batalha contra si mesmo, não é? Contra a própria preguiça, a própria inconstância, as próprias incertezas. E é por isso que é preciso buscar a força do alto, como dizia a primeira leitura, a sabedoria. É o Espírito Santo que nos ajuda a a ter sabedoria, do, do contrário, você vai ter um monte de informação, e até no que diz respeito à fé, mas não vai aplicar isso, se não tiver sabedoria, e a sabedoria nos ajuda a ter constância, e ser muito sinceros, eu estou realmente assumindo Jesus, com prioridade da minha vida, o meu propósito de oração é verdadeiro, onde que eu coloco então esse momento de oração na minha vida? É o um momento que eu reservo para Deus, ou aquilo que resta. Jesus nos chama a ser seus seguidores. Ele realmente nos convida a buscar a sabedoria que não vem de nós, mas vem dEle. Jesus nos desafia a nos desapegarmos para que Ele seja o primeiro. E mesmo com as cruzes nós teremos Ele à nossa frente, se Deus está à nossa frente o que pode vir? Contra nós que nós hoje nos deixemos guiar por esta palavra que é sim exigente que é sim desafiadora mas é palavra que nos enche de força de ânimo, de coragem é palavra inspirada é a palavra do próprio Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador